E o Campeonato Brasileiro de Inverno está de volta. Primeiro dia do troféu Rubem Dinar em Santos, competição forte, grande destaque para as eliminatórias, onde nós já tivemos um recorde brasileiro estabelecido pelo Stefan Stemeric, nadador do espera nos 200 metros, do peito infantil 2 masculino. Nas finais, o um grande nome aí passa a ser Lucas Tudoras, que foi incumbido pela equipe do Paineiras por uma missão tripla, só não deu 3 ouros por 13 centésimos. A prova do revezamento 4 por 100 metros de estado livre, a equipe do Paineira ficou com a prata, 13 centésimos atrás da Associação Esportiva São José. Mesmo assim, Lucas Tudoras abriu com 52,52, 52, que acabou sendo o melhor parcial da prova na abertura do revezamento. Ele que tinha ganho 50 metros de estado livre, ficando a 4 centésimos do recorde brasileiro, que é do Lucas Souza, e ficou a 11 centésimos do recorde brasileiro nos 1.500 metros de estado livre, que pertence ao Murilo Sartori. Ou seja, da, melhor, da menor a maior prova, Lucas Tudoras dominando. Excelente trabalho, professor Zé Ricardo, excelente trabalho do Paineiras para a grande performance do Lucas Tudoras, que é um dos poucos nadadores que vai encarar oito provas neste campeonato. Falando nas oito provas, a gente até ficava com medo de como é que pudesse ser a primeira etapa. Eram duas provas de 1.500, as eliminatórias acabaram terminando por volta de 1.30, foram 30 minutos a mais do que estava previsto. Esses 30 minutos a mais, inclusive, são explicados são os 30 minutos a mais que foram dados pelo aquecimento, pela organização. Aliás, muito bem dados. Este ano, pela primeira vez, a Piscina do Internacional é a única que está sendo utilizada. Não temos mais a Piscina do Vasco, que infelizmente não foi cedida, e o Saldanha da Gama, que era aqui do lado, já não existe mais. Assim, todos os aquecimentos e solturas são feitos na Piscina do Internacional. Isso talvez precisa ser repensado pela CBDA e principalmente... Pela, pelo, pelo, pelo uh, Comitê nacional Brasileiro de Clubes, que é o responsável pelos Campeonatos Brasileiros Infantis de Inverno, e determinou que será na sede do Internacional para os próximos três anos, esse ano e mais dois. Por conta disso, eu acredito que talvez uma gestão melhor feita junto ao Vasco possa conseguir a liberação da piscina e a gente possa utilizar a piscina na próxima temporada. Ainda dentro da piscina, nós tivemos três vitórias do Clube Curitibano, foi o maior vencedor do primeiro dia. Venceu as três provas de 50 metros, estado livre, e duas delas, para mim, não foi surpresa. Principalmente na, na categoria Infantil 1, onde a Pérola Silva e o Vitor Pellissari já eram o melhor nadador do Brasil na categoria Petis 2 no ano passado. Muito boa a saída dessa garotada, viu? Talvez a maior surpresa fosse realmente com a Ana Luíza Domingues na prova do, do Infantil 2, onde acabou uh, surpreendendo a Stephanie Balducini, nadadora do Palmeiras que acabou, no final, perdendo a prova. Foi ali no toque, na batida mesmo, Curitibano, três vitórias, foi o maior vencedor do primeiro dia. O Flamengo ganhou duas provas, o Flamengo ganhou as duas provas de 200 peitos, as duas primeiras provas, 200 peitos infantil, é, infantil feminino, com a, com a Ingra, Ingra Kappler, essa nadadora que é lá de Sacoarim, excelente trabalho, professor Dudu, que técnica essa garota tem, parabéns. E a Mônica, a Manuela Araújo, que era favoritaça no Infantil 2, de ponta a ponta, foi a única que nadou abaixo, dos 2,40 fez 2,39 e 39, foi a única que conseguiu quebrar essa barreira. Nos 200, feito infantil 2, masculino, que o Stefan tinha batido o recorde pela manhã, acabou, à tarde, é, é, nadando apenas é, para ganhar a prova, porque ele estava preocupado com a prova do 1,500. E tinha que se preocupar mesmo, afinal de contas, era contra o Lucas Tudoras que ia é, brigar. A prova mais equilibrada acabou sendo infantil 1, um masculino, onde quem ganhou foi o Arthur Becker nadador do Minas, principalmente na parte final da prova, uma má virada ali do nadador da Prudentina, da, da Pan de Prudente, acabou dando a vitória para o nadador do Minas. Além das provas dos 50 metros nado livre, dos 200 peitos, os duas provas de 1.500 metros. Além do Lucas Tudoras, que ganhou o infantil 2 masculino, a medalha que vai mais viajar nessa competição é a do João Pedro Afonso, nadador lá, de Manaus do Instituto Pedro Nicolas. Parabéns ao trabalho do Instituto Pedro Nicolas ganhou a prova dos 1.500 metros da do livre é o primeiro campeão brasileiro do Instituto Pedro Nicolas nas provas de revezamento duas provas bem equilibradas e por conta da, da, da, dos revezamentos nós tivemos uma, uma situação que os revezamentos como nós é o primeiro ano que é a volta dos campeonatos brasileiros infantis de inverno e na piscina curta, todo mundo sem tempo, acabou que nós não tivemos um balizamento adequado, então acabaram saindo vencedores das séries diferentes, ganhou o Curitibano no feminino e ganhou a Associação esportiva de São José no masculino. Ao final do primeiro dia, uma briga belíssima pela primeira colocação, Curitibano apenas dois pontos na frente do Minas e depois uma briga de força. hein, olha... O Espéria em terceiro, 196. O Fluminense, 187. Flamengo, 185. E o Paineira, 176. 20 pontos dividem o um terceiro do quinto colocado. É uma briga, é do sexto colocado. É uma briga que vai até o final. Esse foi, foi apenas o primeiro dia dos quatro que estaremos aqui. Campeonato Brasileiro, troféu Rubem Diná. A gente volta amanhã. Até lá.